Desse recolhimento interior de você ter um espaço para entrar em contato com você mesmo, com a sua alma. Não precisa entrar em depressão para fazer isso. Pode ser evitado. Simplesmente exercitando o silêncio. Existem técnicas, existem recursos, existem é, maneiras de fazer isso. Eu ensino isso no curso Blindagem de Estresse e no curso Mindframe.